Fala rapaziada, beleza? Bruno Clash aqui, trazendo novidades de competitivo e esportes mobile! Isso mesmo, sempre trago pra vocês aí quando a gente fala de esportes, fala de mobile games Pra vocês poderem acompanhar tudo de competitivo de mobile games que é top demais E hoje, hoje nós vamos falar de Wild Tour Finals. Isso mesmo, um torneio de Wild Rift que vai descobrir aí quem é a melhor equipe do Brasil, manos Isso mesmo, eles vão aí batalhar para se tornar o grande campeão num torneio nesse Wild Tour Finals que vai acontecer com as oito melhores equipes do Brasil. E como que aconteceu isso, Bruno Clash? Como é que rolou essa classificação? Bom, o qualificatório aconteceu aí ao longo de quatro qualificatórias abertas pro público e foi bem legal, eles foram somando pontos durante a competição e acumularam aí os pontos necessários para se qualificar e as oito primeiras garantiram... Vaga no presencial, rapaziada, isso mesmo, vai ter o um presencial e vai ser incrível Você vai poder ouvir, poder ver ao vivo tudo, mano, não vai perder nada O evento vai acontecer aí nos estúdios da Riot Games em São Paulo Entre os dias 8 e 10 de outubro, agora, rapaziada, isso mesmo, agora De sexta-feira até domingo A transmissão vai começar sempre às 13 horas, rapaziada isso mesmo, hein? Então é o seguinte, ó, para vocês poderem entender e saber onde você vai poder ver uma dica muito importante. Na sexta-feira, dia 8, a transmissão vai ser exclusiva na Nimo TV. O link, os links que eu falar aqui vai ser sempre aqui embaixo. Na descrição vão ter todos os links, todas as informações para você poder acompanhar e não perder nada Nos outros dias, no dia 9, no dia 10, segundo e terceiro dia é, Além da Nimo, também vamos ter aí transmissão no YouTube da Wild Rift BR E também na Twitch no Wild Rift BR também, rapaziada, isso mesmo, hein? Bom, agora fala da parte boa, né? A galera gosta de saber aí Brunão, mas qual que é a premiação, rapaziada? A premiação... Total do Wild Tour Finals é de 170 mil reais, rapaziada, isso mesmo Vão ser divididos aí entre os participantes e o primeiro lugar vai levar a bolada de 60 mil reais, rapaziada Uma bolada aí pra galera que for campeã e claro, além disso vai ser incrível porque olha o campeão do evento, o campeão do Wild Tour vai aí. Além de ser consagrado o melhor time do Brasil, ainda vai representar o nosso país na Horizon Cup em novembro. Esse vai ser o primeiro torneio internacional de Wild Rift da história. Então vai ser inacreditável para o time que conseguir aí se tornar o grande campeão. Além de levar a bolada, ser o melhor do Brasil, ainda vai representar o Brasil fora. Lá na gringa, rapaziada, vai ser demais e vai acontecer... Em Singapura Olha que top Meu Deus, mano é meus amigos, vai ser top demais Cara, e ó, e tem que pensar O seguinte rapaz, é tudo isso acontecendo E cara, em menos de Um ano de jogo A Riot já tá dando essa atenção gigante Pro cenário de Mobile Games Pro Wild Rift, fazendo Questão de ter um evento presencial Olha que top, e dando oportunidade Pros jogadores competirem fora do País, cara, é uma carreira É um momento incrível pra esses jogadores E com certeza, eles vão aí Dar tudo pra conseguir ganhar esse torneio com certeza, bom e sabe o que é legal de tudo isso daí cara, isso mesmo ó, nós temos muitos times importantíssimos jogando aí essa fase final né? dentre os oito melhores que a gente falou né? É, que se classificaram por essa grande final do Wild Tour Finals é, tem que destacar claro, a Só Agradece mano a Só Agradece fez 1450 pontos e ficou em primeiro lugar no qualificatório cara, é muita vantagem Pro segundo lugar que foi a TSM A TSM que, cara, é a Team Solo Mid, Que é um destaque gigante É uma equipe internacional gigante Que tá dando é, show, né? Uma das maiores orgs do mundo E tá investindo demais E com uma line brasileira de Wild Rift Cara, é incrível pensar nisso daí também, cara Além deles ainda tem a Vivo Cage Que muita gente conhece, nós conhecemos tão bem A Van Liberty E as novas como a Omega E a Dream Max, galera que estão chegando Forte demais, cara é incrível, é muito legal, cara. Pô, e, e, e sabe o que é muito top? Pô, com tão pouco tempo, é, o cenário já tá tão é, forte, tão consolidado. Com tão pouco tempo de jogo, cara, já tem um cenário competitivo de esporte brabo e consolidado no mercado, cara. Isso é incrível, é inacreditável é muito top, galera, é muito top mesmo. A gente só tem aí a, claro, acompanhar, prestigiar... E agradecer, é claro, a Riot por estar tá dando essa moral para os mobile games, ela é, é incrível, é top. Então, mano, não perca, não perca. A partir de sexta-feira vai ter o Wild... Tour Finals, reunindo os oito melhores do Brasil E vamos saber aí quem vai ser o grande campeão E vai representar o Brasil lá fora, na gringa, em Singapura Então é isso rapaziada, uma passagem rápida Pra vocês poderem ficar ligados no que tá acontecendo no mundo de esportes e games mobile Então é isso rapaziada, muito obrigado a todo mundo que acompanhou Não esqueça de comentar aqui pra quem você tá torcendo nessa grande final e é claro, se você tá de olho e vai assistir com a gente A grande final no dia 10, rapaziada Então é isso, manos, muito obrigado a todos Tamo junto, é nóis E bora, Wild Rift Tamo junto, valeu, fui